Esforçai-vos, irmãos e irmãs, por manter, por manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E é paz, e é paz, e a paz é a mente de Cristo é amar, é só amar. Espaço para nada, para nada forte.